Na aula de hoje nós iremos fazer um exercício para trabalhar bem a região dos glúteos. Eu sou o professor Emílio Júnior, passo a passo eu vou te ensinar de maneira descomplicada para você conseguir fazer e ter resultado. Você vai precisar aí na sua casa ou na sua academia de um colchonete, um tatame, bem macio para você poder ficar de joelhos e assim não agredir tanto os seus joelhos. Você vai ficar também na posição de quatro apoios. Posição de quatro apoios é quando você fica nesta posição aqui como eu estou. Isso. Vai abrir um pouco mais as pernas, a largura do seu quadril. Você vai fazer o seguinte, vai flexionar a sua perna, flexionar e dobrar. Vai ficar nessa posição e vai descer o joelho e elevar o calcanhar acima. Volta à posição inicial, eleva o calcanhar acima. Tenta segurar um segundo em cima, desce. Elevou, segura, um segundo em cima, desce. A mesma coisa você vai fazer para o lado oposto, onde você vai posicionar o calcanhar acima, segura um segundo, volta. Eleva, segura um segundo e volta. Mais uma vez, eleva um segundo e volta. Você tem que observar que em nenhum momento, quando eu faço este movimento, eu flexiono meus braços. É muito comum eu ver meus, os alunos fazendo assim ó, fazendo isso daqui. Não, isso aí tá errado, isso daqui tá errado. O ideal é você fazer como? Manter os braços bem estendidos na linha do seu ombro, ficou com os braços estendidos, faz a elevação do calcanhar com a perna flexionada, dobrada, acima e volta, acima e volta. A mesma coisa para o lado oposto, acima e volta, acima e volta. Professor, eu posso utilizar a caneleira para fazer esse exercício? Depois que você dominar essa primeira técnica, aí sim você pode utilizar a caneleira, ou mesmo se você for fazer na academia, você pode fazer com a barra guiada, muitas pessoas colocam para fazer, ou os equipamentos apropriados para fazer esse tipo de treinamento. Vou passar mais uma dica, se você quiser priorizar bem essa região do seu glúteo com esse exercício, basta você ficar nessa posição, que a aula de hoje é focada para o glúteo. Ficou nessa posição, elevou, segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltou, eleva. Um, dois, três, quatro, cinco. A mesma coisa do lado oposto. Um, dois, três, 4, 5, voltou, mais uma vez, faz aí, 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Assim, você manteve por mais tempo tensionado a região dos seus glúteos aula fácil, que você pode colocar em prática, me diga qual a cidade. É, isso mesmo, me diz a cidade que você está ou o país, eu quero te conhecer um pouco melhor e assim nós vamos trocando essa experiência e vocês vão me dizendo que parte dos do seu corpo, que você gostaria de trabalhar. Professor, eu quero trabalhar mais coxas, eu quero trabalhar mais panturrilhas, eu quero aprender a fazer os exercícios. Manda aí, aqui no canal tem vários exercícios, então não deixa de assistir os outros. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.